Após serem demitidos em maio de 2021 e ficarem 13 meses sem salário, 51 empregados públicos da Impaer, empresa matogrossense de pesquisa, assistência e extensão rural, poderão retornar aos cargos de origem. A determinação consta no acordo assinado nesta quarta-feira no Sejusque, Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Primeiro Grau, do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Trabalhadores foram desligados porque assumiram os cargos no processo seletivo simplificado, cujo resultado final ocorreu em 22 de abril de 1993. Esta foi a data limite que o Supremo Tribunal Federal decidiu que seria obrigatório a realização de concurso público formal, como determina a Constituição Federal de 1988. Com o acordo, a Empaer deverá reintegrar os empregados públicos que ingressaram no quadro com base no processo seletivo ou antes de 1993. Deusimar Muniz, que trabalhou por 31 anos na empresa pública, comemorou o resultado do acordo. Foi um baque muito grande na minha vida, no qual eu estou até hoje fazendo tratamento psicológico. Por quê? Eu larguei toda a minha vida no Ceará, minhas famílias, meus amigos, toda a minha cultura, para vir fazer um concurso público. Mas hoje a gente se sente gratificados, porque nós vamos ser reconhecidos novamente. A coordenadora do SEJUS, que juíza Leda Borges, explicou que o acordo foi construído em várias mesas de negociação. E a partir do juízo de cooperação foi possível construir esse acordo e devolver então a esses empregados a, a dignidade para que tenham novamente seus empregos, tenham novamente a, a sua fonte de renda né, e, e possam retomar suas vidas que foram interrompidas aí com esse ato demissório. De entre as instituições envolvidas, além do Tribunal Regional do Trabalho, os Ministérios Públicos do Trabalho do Estado, sindicatos e Assembleia Legislativa se empenharam para a busca da solução. O deputado estadual Wilson Santos comemorou o resultado positivo. Foi um trabalho importante, feito a muitas mãos e o final foi feliz. Dos 61 trabalhadores, 51 serão reintegrados por esse acordo. E agora vamos começar uma nova batalha, uma nova etapa para a reintegração dos últimos 10. Para Pedro Carlotto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empaer, o Sinterp, o acordo é uma vitória para essas dezenas de famílias. A Justiça do Trabalho foi essencial. A Justiça do Trabalho foi quem deu a segurança jurídica devida para esse acordo. São mais de 13 meses, as pessoas foram desligadas. E hoje a justiça foi feita, a justiça foi reconhecida.